Deixa eu ver uma coisa aqui nesse caminho. Opa! Atrás de atrás de cuidado, Vani Ai, caralho! Tava no. <risos> Tava no crafting. Ai, caralho! É, não dá. Ué, não tá sendo flash. Ah, não tem flash. Ai, caralho. <coughs> Pera Fugiu Gil corno. Não, ele está em cima da árvore. Tá vindo, tá vindo. Yeah. Oxi. Ae. É Acho que é bom a gente começar a focar em... Fazer esses, esses upgrades nas armas, mano. Pode churrasqueir aí. Quebrou? Deixa eu ver. Peguei seis ossos certinho. Quebrou churrasqueira? Uhum. Oxi. What the fuck? Eu tô dando... Uh, a armadura aqui, mas não tá aparecendo no meu corpo mais. Eu tinha que saber o que é esse Odri, mano. É corda e pele de cervo Fiz um pouquinho de armadura furtiva Bolsa de e um? Roupa de frio Armadura é furtiva? Quero Vou fazer uma pra você O que, que eu tô segurando aqui? Ah, tem tá um corpo O que, que eu tô segurando aqui? <risos> <risos> Toma aqui, aqui. Toma para tu. Peguei. aqui que ela tá? Desistir, né? Aham. Uhum. Pronto. Da hora, fica a barrinha é verde. Então... Nossa! Achei a caverna. Onde você tá? Ah, tô vendo. <coughs> Mas a caixa tá é tudo vazia, não tem nada. Caraca, que susto. Morcego você roubado. Tá, tá dando uns barulhos de morcego aqui, assim. Oxi. Oxi. Vamos entrar aqui, então. Bora. ah vai dar barulhão vai ó tua mão em cima da minha vai dar jump scare acender aqui nossa tua sombra na parede mano que susto <risos> ah aquela aquela caverna desgraçada ó o desenho aqui é um bicho tiro na cabeça ó o desenho do time aqui <risos> Essa caverna é aquela fudidona, cheio de lugar e bicho. Tá. Pelo menos vai dar pra gente se recuperar bastante aqui. Bastante refri aqui, ó. Onde? Aqui. Olha, ele ah, pegou desses passageiros aqui. pra olhar. Tu pegou no avião desses passageiros? Sim, mas ele não pegou nada automaticamente agora aqui. Então, olha. Aqui, ó, mas refri na caixa. Boa, pode pegar tudo. Tô full, deixa eu tomar um refri aqui pra Tô full também. eu vou tomar um. Coloca 600 Tá, que lado que a gente vai agora? Hum, ah, vamos aqui. por aqui, ó. Ah, tá bom Não, vamos por aí, por aí, por aí Ih, caralho Acho que vai ter bebê aqui, hein, mano Aqui tem bicho que eu, eu lembro desse lugar A gente vai tretar aqui com a certeza. Tá é com o sinalizador. Boa, boa. <coughs> Aqui, ó, dinamite Ah não, está é escolher. Ah, eu não tô acendendo eles. Uh. <risos> tô pegando o bagulho na mão e não tô acendendo. <risos> Como é que usa essa porra? Então, não sei também. Olha aí. Será que tem que combinar ele com o isqueiro? Ah, não dá pra combinar o isqueiro. Vai equipar. A gente tem que clicar ele. <risos> não. Ah, tá! Lá do direito. Tava quase segurando. Ah, tá. Apaga na água. Oxi, que mal feito. O sinalizador não, que... não apaga na água. Eu não consigo passar aqui. Tá apagando. Peguei tecido e remédio. É uma bebida alcoólica. É bom pra quê mesmo? Fazer molotov. Ah, vou continuar com o esquerdo, isso é forte. Abro lixo. Malinha aqui, tecido. a mala. Ah, tu, tu abre a mala e, e abre pra, só pra ti, né? Deixa eu ver que abre aí. Não. Ó, ah, tu pega tudo Tem remédio. Nossa, graças a Deus. Ou não. Eu achei remédio, mas não consegui pegar. Você pegou? Ué, não. Eu peguei, eu acabei de pegar um tecido ali. Caralho, apertei! Como que não pegou essa porra? Será que não ela caiu? Eu tava precisando. Ah, puta que pariu. Eu tô com a minha vida tipo assim, ó, se um bicho me dar um tapa eu morro. Eu também. Ih, Bonnie. Eu acho que fudeu. E aí? Vai, a gente vai. Vamos reto, vamos reto. Vai achei um bagulho, merda. achei um crucifixo, velho, caralho, aqui no chão, aqui ó. Tu viu um? Não. O bicho dando um gritão? Não, Tá vindo. Esse aí é o lado onde tá o... os. os levei e tudo, é o final. Certeza? Corre. Eu tô Você ouvindo tá o bicho onde? galopando, parece, é. vamos entrar aqui. É o cirbuceta? Cara, eu tô me arrependendo de você entrar aqui. Eita, apagou. Ah, eu tô recuperando vida. Eu acho que eu tomei o remédio direto quando eu achei ele no chão. Ah, sim, sim, ele. Tinha esquecido disso aqui. Acho que não é uma boa ideia a gente continuar nessa caverna, não. Achei alguma coisa aqui. O que eu achei nessa porra aqui? Né? Uma fita. Deixa eu fazer um bagulho, mano. Pera aí. pra dar uma garantia. É o passageiro. Dinamite. Ah, agora é dinamite mesmo. Aqui, ó, acho que é pra colocar dinamite nessa, nessa passagem aqui. Coloca aí. É muito óbvio, como é que faz? Joga aí. É tu que tá de dinamite, eu não tô. Ah, tem uma passagem aqui, Drush. Vem aqui. Você não quer explodir aquilo ali, não? Tá. Eu acho que não é. Pra, pra explodir tem outros gente Tem outras pedras a tem que cuidar. Aí, imagina. <risos> Ué? Fecha <risos> <risos> é falso. Caralho, Drush. Caralho, Drush. Mentira que a gente tá aqui. Que lugar é esse? É o cu! Caralho, é verdade, agora que eu vi o céu! Nossa, eu pulei, eu fui meio pra frente. Não dá pra pular aqui. Quando eu sair daqui, vai ter um bicho... Ih, tá carregando, fodeu. Normal, normal, ele carrega o... esses lugares. É essa, é, essa pedra aqui tá bem diferente, tentar. tem uma bíblia aqui, ó. Tá, cadê a dinamite então? Eu peguei dinamite, mas eu não tô vendo ela no inventário, velho. Ah, aqui, aqui ó, tá aqui. Achei um... Tu pegou esse... Esse livro aqui em cima? Não, vou pegar. Tá aqui no chão o dinamite por, por algum motivo que não dá pra pegar. Alguma coisa tá ocupando espaço. Ué, mano. Ah, não, o dinamite fica perto, do, <risos> perto da lança, lá embaixo. <risos> Olha lá. Nossa, mano. <risos> Como é que gruba, tá, vou acender. Calma, sai daí, Idris. Vou acender. Não tem que pegar fita e Calma, ela. Tá acendendo. Tá aqui. Corre. Não, é. Não é quebrável Que isso? É. surdez. Bem mal feito. Uhum. Ah, tá é a gente esquerda, não assim? pode Tá, aqui foi onde celular. a gente decidiu virar É, aqui foi onde a gente decidiu virar Então vamos voltar Por aqui Caralho, minha estamina tá acabando muito rápido. Caralho Você ouviu? Não Tô ouvindo vários gritos, velho Ai tem caixa aqui, ó. Não dá pra quebrar? Deu, mas não tem nada. Bosta. Eles devem ter nerfado, porque eu me lembro que. Eu... Tem bicho aqui, eu acho. Tá com o analisador. Pera, que eu não sei onde tá. pra cá a gente tem ir, né? É, acho que... Caralho, que medo. Vai pra cá. Ok, moeda. Opa, a gente tá indo pro lado errado. Defizinho. Opa, eu não tinha certeza né? Não. um gabinete. é um gabinete isso aqui? Acho que é. Deve ser caixa do avião, alguma coisa assim. Ó, tem um caminho aqui. Caralho, pra onde a gente tem que Ah, a gente já veio aqui antes, Drush. Aqui é o começo da caverna aí, onde você tá indo, é pra gente ir embora. E aqui onde eu tô indo é outro caminho. O que você quer fazer? Não é é não ir embora problema. ou explorar? Porque tá é aqui longe, é lá, só cara. água, mano. Ah, não é não. Caralho, velho. Descida pro inferno. Isso é pro inferno mesmo isso aqui, hein. Puta que pariu. Idris, acho que nós vamos achar umas tribus setão aqui, velho. Ah, tá muito aberto, tá muito aberto. Calma. Cuidado. Vou o... Vou tacar tá o... Vou tacar, ó. Oi. Ô, é... oh, caralho, taquei sem um CD. Tem bicho ali, tem bicho ali, tem bicho ali. Que bicho? É ah, tá, normalzinho. Tá, okay. Tem Uta, vários, tem sim. vários, que estão vindo. Vaza, vaza, vaza, vaza. Não é normalzinho, não. Não é normalzinho, não. Não é normalzinho, não. Não é normalzinho, não. Não é normalzinho, não. Caralho, não é normalzinho. <risos> o que, que é isso? O que, que é aquilo? Caralho. Ó o gritão, ó o gritão.